Bom dia no canal do YouTube de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer, sim. Tem pessoas que gostam de tomar o café da manhã. Sabe, se o problema da pessoa é que ela aumenta os quilos do seu corpo porque... A culpa é dos alimentos, é por isso que veio a dieta. Então não tome café da manhã, exceto se a sua dieta ou seu treinamento de emagrecer diz que você tem que tomar café da manhã de, de, de forma assim ou assim ou assado. Bom, aí tu toma café da manhã, mas se ele não disser, aí não toma café da manhã, porque tem pessoas que comem três refeições. Os da manhã, meio-dia e noite. E tem outros tipos de pessoas que só tomam duas refeições. Meio-dia e noite. Depende do organismo da pessoa. Porque, a, as, porque as pessoas que não querem emagrecer, geralmente, não tomam café da manhã. As pessoas que querem emagrecer, tem o um efeito... Um tipo assim, oposto. Querem tomar café da manhã, o que pode aumentar os quilos do seu corpo. Então, não tome café da manhã, exceto se a tua dieta mandar. Aí, bom, aí é outro papo.